Então, essa é a tela é, inicial da nossa plataforma UFPR virtual. Okay? É, Para quem nunca uh, tem acessado, ela funciona bastante como o nosso antigo AVA. Né? Tem uns, uns documentos aqui muito importantes também, que podem ser acessados... É, sem ter realizado o login tá? então eventualmente surgiu alguma dúvida eu já vou retomar um pouquinho mais para frente sobre eles, mas é, só para mostrar para vocês que vocês podem acessar esses documentos aqui sem estar logados então vamos, vamos ao acesso o acesso inicial o primeiro acesso se dá através do número do CPF Tá? e da sua data de aniversário, data de nascimento, tá? ou sem a utilização das barras, sendo dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano. Para esta oficina, nós criamos um, um usuário fictício aqui, tá? que não vai, a princípio, responder essa questão do CPF, mas imaginem que no lugar aqui do professor, insira o número do CPF. Isso também serve para quando vocês forem orientar os alunos e as alunas para o primeiro acesso à plataforma. Então, eu vou digitar né, a minha, a, o meu CPF e a minha data de nascimento, clico em entrar, automaticamente o sistema vai me levar para a tela para troca de senha. Então, essa nova senha que a gente vai criar agora, é, tem umas regrinhas que a gente precisa obedecer. E essas regras se encontram aqui nesse, nesse cabeçalho. Tá? Então, é, a nova senha que vocês forem, que, forem, é, que necessitem ser criadas né, para os próximos acessos, precisam seguir essas, essas regras. Um é, oito caracteres, ao menos um dígito, ao menos uma letra minúscula, ao menos uma letra maiúscula, no mínimo um caractere não alfanumérico, como o asterisco, traço ou a tag. Então eu venho aqui e repito a minha senha, que é o meu que é, o, que é a minha data de nascimento. E vou criar uma nova senha respeitando as regras que eu falei anteriormente. Repito, Salvar mudanças. Beleza. O sistema me mostrou que a senha foi alterada. Ok? Vou continuar aqui. É, gostaria, de, é, antes de entrar propriamente na nossa sala, na nossa disciplina, mostrar que a gente tem aqui nesse painel lateral duas, pelo menos duas é, funções muito importantes. Então, o painel, que o painel é essa cara aqui, tá? que a gente está vendo, que vai mostrar as oficinas às quais eu tenho vínculo. Tá? Como eu falei, esse usuário é um usuário fictício. Tá? Então, não vai ter a mesma cara para vocês, né? não vai ter a mesma interface para vocês aí. Tá? A página inicial do site, que é aquela que eu mostrei anteriormente. Eu vou recolher esse painel aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Aquele painel, a, a página inicial do site, então, eu vou ter acesso àqueles documentos, onde é, eu poderei ter acesso a algumas informações... Então, temos alguns tutoriais, questões relacionadas à ambientação, no caso de ser novo na utilização da plataforma, alguns cursos que são ofertados pela UFPR aberta, o suporte ao usuário, questões relacionadas às atividades formativas. Uma outra ferramenta importante nesse painel lateral é a ferramenta de calendário. Desculpe. Que aqui funciona como o nosso calendário do celular, ou o calendário do próprio Gmail, do próprio Google, né? Onde eu posso criar um novo evento, vindo aqui nesse, nesse link lateral, ou eu clico diretamente no dia, tá? Eu clico no, meu, no dia, ele já me abre aqui. Então, é, o Moodle, a plataforma, ela é toda customizável, ok? É, e sempre que vocês se depararem com este símbolo aqui, ó, que é um símbolo de um traço em um círculo vermelho, significa que o preenchimento do campo é obrigatório. Então, neste caso, eu tenho que dar o nome ao evento. Não vou fazer isso neste momento para não sobrecarregar a agenda do sistema. Ok? E se vierem aqui pelo novo evento, vocês terão a possibilidade daí de fazer a escolha do dia. Tá? Lembrando que onde tiver o símbolo vermelho, eu tenho que preencher o campo. Uma outra ferramenta muito importante que tem nesse painel lateral é a pasta Meus Arquivos. Esta pasta Meus Arquivos é, estarão, nesta pasta Meus Arquivos, estarão todos os arquivos relacionados com a disciplina ou com as disciplinas às quais vocês estiverem vinculados enquanto monitoras e monitores. Ok? Estes arquivos que vocês vão inserir é, aqui. É, é, serão é, de acesso e visualização exclusivo de vocês. Tá? Ninguém tem acesso à sua pasta Meus Arquivos. Aí, quando vocês jogarem esses arquivos lá para dentro da disciplina, daí os alunos vão ter acesso. Enquanto é, você não... E eu vou mostrar isso depois para vocês. Enquanto esses arquivos estiverem nesta pasta eles serão só é, visualizados por vocês, ok? Então, eventualmente, se eu quiser é, anexar o arquivo, eu venho aqui no primeiro botão, adicionar, ele vai me trazer umas possibilidades, tá? É, onde eu posso, daí, no caso de vocês, é, ir buscar no computador esse arquivo, né? então ele vai buscar lá no, no, no, no arquivo de programa de vocês, todos os documentos necessários, Geralmente, o que acontece? Como vocês vão estar exercendo o papel de monitoria, o professor pode passar esses arquivos para vocês, também terem salvos, eventualmente para incluí-los lá dentro da nossa disciplina, em determinada data, alguma coisa nesse sentido. Tá? Aí você vai escolher e tal, e vem aqui em enviar arquivo, ele já vai é, inserir aqui nessa pasta. Beleza? Então, eu vou... É, vou voltar para o meu painel. E quero falar um pouquinho sobre esse menu superior aqui. Então, esse menu superior está dividido em algumas categorias. A primeira delas é a questão de acessibilidade. Você pode aumentar o tamanho da letra, né? questão de utilização de cores, mas tudo relacionado à questão de acessibilidade. Tá? esse globinho aqui vai me dar a opção de transformar todo mundo numa em língua inglesa, mas as questões que são fixas, tá? Se eventualmente o campo é editável, você tem que já digitar ele in, na língua inglesa, tá? Uh, aqui são as notificações, tá? Por exemplo, é, o professor é, postou um fórum o aluno ou a aluna interagiu, vai receber a notificação. E a notificação vai funcionar desse mesmo esquema aqui, um símbolo, um círculo vermelho, é, piscando, né, fazendo um sinalzinho ali com o número de notificações que vocês terão. Tá? Então, qualquer intervenção do aluno dentro da disciplina, vai aparecer é, essa notificação aqui. Esse outro balãozinho aqui são, é, são as mensagens, tá? que eu vou falar um pouquinho mais para frente depois também. Vai funcionar do mesmo esquema, notificação, notificação. Tá? E nesse último ícone a gente tem o nosso perfil, onde vai aparecer qual é o papel que está atrelado dentro da plataforma, das questões, painel, perfil, onde que você pode inserir a foto, é, colocar o um e-mail secundário, eventualmente, é, é bem uma, uma questão bem personalizada ali, tá? Fica a critério de vocês, algumas preferências e o botão de, de logout, tá? Então, ok, gente. As funcionalidades fixas do sistema a gente tá, já, já viu. Agora a, nós vamos para a disciplina. Então, como eu falei, no painel do, do, do, da plataforma é, aparecerão todas as disciplinas às quais eu tenho vínculo. Perfeito. Nós temos aqui a nossa, é, a nossa sala, a nossa disciplina que a gente chama de oficina UFPR virtual, que também foi criada de modo fictício para a gente ir trabalhando essas oficinas que a gente tem, já deu, né? já, já, já ofertou, e é essa de hoje. Então eu vou clicar aqui na, na, na disciplina e ela vai ter uma, uma carinha nova aqui né, onde eu tenho deixa eu só dar fechar aqui, onde eu tenho uma, uma outra carinha né, é, com algumas possibilidades. A primeira que eu quero ressaltar para vocês é a questão dos participantes, tá? É, eu consigo ver os participantes por dois botões, uma neste menu lateral do lado esquerdo, tá? ou uma por este outro menu aqui do lado direito. Tá? Fica a critério de vocês. Ao clicar em participantes, a plataforma irá me retornar com o nome de todos aqueles que estão atrelados a essa disciplina. Perfeito? Então vai aparecer o nome, né, os papéis, os grupos e uma ferramenta muito importante que, que talvez vocês talvez não, que vocês devem prestar bastante atenção e que vai ser muito útil para o trabalho de vocês, essa questão de, do último acesso ao curso. Então, o, a plataforma me, me dá como resultado quando o aluno acessou a plataforma pela última vez. Como eu falei, esses usuários também, apesar de Terem né, os nossos nomes, eles são, são usuários com papéis fictícios, então por isso que tem essa discrepância aqui de, de último acesso ao curso, tá? Então eu consigo clicar aqui e ele me bota em ordem de acesso, tá? Se eu clicar novamente, a ordem muda, passa a ser uma ordem crescente de acesso, tá? Onde, é... deixa eu só um instantinho, por favor. Só um instantinho, tá, gente? É, Rodrigo, por favor. Sim. É... Você sabe me dizer o que aconteceu aqui? Porque sumiu os íconizinhos aqui do direito. lado do nome, é... Ah, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, acho que não está com o professor. Só instantinho, tá pessoal? Deu, deu alguma? Só um pouquinho, pode ser um problema no papel ali. É, deixa eu pegar a sala aqui. Quer prosseguindo, Jacir? Quero. A gente tá. já, já retorna nesse, nesse tópico. Beleza. É, é, é a ferramenta importante que vai é, me ensinar, né? é, que vai me, me dar a possibilidade de enviar mensagem. Mas a gente já volta aqui, tá? Nesse tópico. É uma ferramenta bastante útil, mas neste momento talvez... É, não, seja, não seja crucial para a gente entender pontualmente, a gente pode jogar ela lá para o final. Então eu vou voltar Chacir, aqui. Oi. Desculpe te interromper. Ah, tá é tá questão do papel, tá? Então ele estava com papel de estudante, por isso que não estava aparecendo. Se você der um F5 aí, provavelmente já vai acertar. Opa! Olá, que beleza! Por isso que eu amo essa meninada do suporte aí, viu? Olha aí, ó, já apareceu aqui para mim tudo, agora muito mais completo. Então, ó, e daí apareceu, vai aparecer aqui o endereço de e-mail é, que está cadastrado. É, por que, que é importante vocês, enquanto monitores e monitores, saberem o e-mail do aluno que está cadastrado na plataforma? Porque às vezes o aluno pode surgir com a dúvida dizendo assim: Ah, não, mas eu não consigo acessar. Tentei mudar minha, minha, minha senha e não recebi nada, aí aqui você vai ter acesso ao e-mail desse, desse estudante, que você vai confirmar para ele, ó teu e-mail está cadastrado com, com, com esse usuário aqui, ó esse endereço de e-mail, tá certo? Ah, não usa, mas tem, aí tem que fazer a substituição do e-mail lá naquele carinha no, no, do, do perfil, lá em configurações, né, nas preferências, tá gente? Então, voltando aqui, então, qual que, é o, qual que é a possibilidade que esse link participantes né, vai me trazer? Vai me trazer a possibilidade de, do envio da mensagem. Então, eu posso é, escolher manualmente os meus destinatários, ok? Ou posso vir nesse botão aqui, geralmente a turma é muito grande, né? Eu posso vir nesse botão aqui em cima, aqui ó, do lado do menuzinho e clicar, ele vai selecionar todos automaticamente. Vocês puderam perceber? Eu vou desselecionar aqui, inventando um verbo novo, para vocês visualizarem. Estão vendo que está desmarcado aqui. né? Eu clico aqui, automaticamente ele, ele clicou em todos. E aqui embaixo, nessa caixa, aqui, ó, com usuários selecionados, eu tenho a possibilidade de enviar uma mensagem. Então o sistema irá enviar a mensagem, a mesma mensagem para as oito pessoas que foram é, é, escolhidas ali, tá? No caso de vocês o número vai ser diferente dependendo da finalidade é, da mensagem. É, não vou enviar mensagem para não sobrecarregar o sistema também, tá gente? Uh, vamos lá. Então aqui, okay. então eu vou voltar aqui. Uh no meu painel. Uma dúvida que pode surgir é, ah, Jacir, a, a sala, a disciplina que eu estou atrelado ou estou atrelada, não aparece aqui na minha, na minha, na minha, na minha tela. Então, você vai precisar entrar em contato com o professor para ver se tem alguma questão que, que, que ficou... É, pendente, né? Ou alguma coisa em relação ao seu acesso. Mas você tem a possibilidade daí de é, abrir um chamado, tá? É, só abra o chamado e depois o Rodrigo vai falar um pouco no final sobre isso também. É, só abra o chamado com a anuência do docente ou da docente responsável pela disciplina, tá? É, porque, como eu falei, como o Moodle é todo customizável, é, e como aconteceu aqui, que vocês puderam perceber. Então, algum probleminha na configuração é, pode é, ser consertado justamente pelo professor que tem todo o acesso para fazer essa manutenção, vamos dizer assim, né? essa configuração dessa sala. Tá? É, feito, então, aparece... Deixa eu voltar aqui no meu painel. Então, aqui eu tenho a disciplina. Se ela não estiver listada, então, vai abrir um chamado. Eu vou mostrar para vocês, mesmo, depois o Rodrigo vai reforçar. Então, o chamado eu vou abrir aqui embaixo, no suporte ao usuário, lá na página inicial do site. Esse suporte aqui, ele é dividido em três eixos. O atendimento ao FPR virtual, para questões relacionadas à plataforma, é, ao BibiTech, que é o acesso a materiais di digitais, que é importante também é, vocês darem uma olhada depois. Ele é composto de uma série de, de, de materiais, ah, desculpa, da Bibitec, são é, tudo relacionado à questão dos repositórios, tá? é, é, da, da, da disciplina que é feita pelo, pelo sistema de biblioteca da universidade. É, então é uma questão mais voltada para os docente ou para docente tá? Mas é importante vocês lerem também. E o último eixo desse suporte e é assessoria fornecida pela Cipead, tá? Que ele está mais direcionado mesmo à atuação docente. O que interessa para nós nesse momento que uma disciplina não está listada lá é o atendimento ao FPR virtual. Então aqui é, tem umas opções, tá? É, como eu falei, elas estão muito mais voltadas para que o docente o realize. Caso vocês não estejam atrelados, tem que perguntar para o professor para ver se todas as configurações estão preenchidas certinho. Nós já vamos entrar nesse detalhe, tá? Então, eu vou voltar aqui na, no painel... E vou entrar na disciplina. Aqui, abriu. Então, como eu falei, a disciplina já tem uma cara nova, né? A sala né? já tem uma cara nova, onde nós temos algumas coisas também fixas. Quatro dessas coisas são esses quatro ícones que a gente tem aqui no cabeçalho da disciplina. Tá? que é o, o, o Fórum Avisos, que a gente chama de fórum, tá? é, onde é, não tem a possibilidade de intervenção. Tá? Vocês vão inserir informações relacionadas à disciplina, uh, data da, da resposta, da, do, do, da atividade, o um lembrete... É, um lembrete para assistir o um vídeo, um lembrete de uma aula... É, tudo aquilo que não tem interação, onde só é, o tutor e o editor e o professor da disciplina podem fazer essas inclusões. O outro fórum que nós temos aqui em cima, nesse cabeçalho, é a Hora do Café. Aqui já muda um pouquinho essa questão da intervenção. Aqui, como o próprio nome já diz, é um fórum utilizado para troca. É, qualquer aluno pode é, fazer qualquer tipo de intervenção aqui. Tá? É, não precisa estar é, diretamente relacionado com a disciplina, tá? justamente por carregar esse nome. Então, uma indicação de um filme interessante, uma, uma, uma discussão paralela que queira fazer, com respeito a determinada a determinado tópico da ementa é, ah poxa, na, na disciplina tal na ementa tal pô assistir um filme uma vez que o cara fala uma coisa pô vou indicar lá justamente e daí também não não é avaliado também né é, é esse essa ferramenta né a participação também não é obrigatória né Outros dois carinhas que a gente tem aqui é o EAL e o podcast. Esses caras eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque eles são mais complexos. Tá? Então, a disciplina, é, a, a, a formatação, né, a configuração inicial dela, ela tá com essa. Com, ela, ela terá essa cara que vocês estão vendo aí. A apresentação da disciplina, o módulo 1 um e o módulo 2. Então, como o próprio nome já diz, a apresentação da disciplina irão constar informações básicas. Desculpa, gente. É, relacionadas a calendário, a ementa, ficha 2, né? uma breve apresentação do professor. Aí, aí fica a critério, tá? E os módulos, os módulos serão os responsáveis por agrupar tudo aquilo relacionado a, ao processo de ensino-aprendizagem que aquela disciplina se, se, se, se prontifica, né? que, que, que, que estaria para mostrar. É, a divisão da emenda fica de acordo com a vontade do professor ou da professora. Né? Ao indicativo, a gente indica tá? que mantenham esse padrão justamente para que os alunos possam criar uma familiaridade com esse padrão para que, ah, poxa, o professor adotou um nome diferente lá, o aluno se perdeu. Então, assim, a gente, né, e, e eventualmente, a gente já falou isso para os professores também, né, é, para manter essa, essa, esses nomes, né, esses nomes, é, pelo menos dessa tela inicial. Tá? então é, o que, que é importante a gente saber é, o, como eu já falei, o mudo é customizável então é, a primeira pergunta que pode surgir nessa, nessa parte que a gente está é a criação de um módulo tá? então como eu falei, essa é uma, é uma sala fictícia onde já tem criado alguns módulos tá? mas a cara do que vai aparecer para vocês, vai ter essa cara aqui. A não ser, é claro, e como possivelmente possa ocorrer, tem uma outra já é, configuração apresentada, porque os professores já tiveram essas oficinas né, no mês passado e tal, então, eventualmente, pode ter uma outra, é, já, já terem sido inseridos outros módulos. Mas como que eu vou inserir um módulo? Como eu falei para vocês, o módulo é customizável. Aqui nessa engrenagenzinha aqui, bem no cabeçalho da disciplina, nós temos, clicando ali na setinha para baixo, a gente tem esse botão aqui, ativar edição. Ele vai mudar bastante a perspectiva visual da, da, da sala, tá? da disciplina. Se vocês puderem reparar, tem uns os um, elementos novos que surgiram aqui tá? é, todo, é, a partir do momento, e daí eu, eu peço que vocês prestem bastante atenção é, não estou sendo nem hipotético, estou sendo bem realista com certeza vocês terão acesso para ativar a edição tá? porque vocês vão ser responsáveis é, pelo acompanhamento, enfim, uma série de, de, de coisas, de tarefas que os professores vão atribuir para vocês. A partir do momento que vocês é, clicarem no botão ativar a edição, eu peço que vocês tomem muito cuidado, porque o sistema vai estar tá aberto a modificações. Tá? Então, antes de qualquer alteração, antes de qualquer inclusão de documento, antes de qualquer exclusão de documento, se familiarizem com este botão ativar edição. A gente aqui vai dar uma passada sobre, sobre essa questão, né? para mostrar para vocês que a partir do momento que esse botão de ativar edição estiver habilitado, eu posso mexer em tudo. tá? Então, são duas questões importantes. A primeira questão que eu quero levantar com vocês é essa cruzinha aqui. Estão vendo essa cruzinha? Que agora aumentou um pouquinho, não sei se aparece para vocês. Mas na frente de cada, de cada título do módulo, a gente tem essa cruzinha. Essa cruzinha, ela é responsável por fazer a movimentação. Estão vendo? Mudou de lugar. Eu vou mostrar para vocês mais para frente como que funciona na, na prática essa questão de você alterar, para vocês verem que tem que tomar muito cuidado. Outra função importante, quando é o, o botão de ativar edição habilitado, é esse lapizinho aqui, ó, que sempre vai aparecer do lado daquilo que pode ser editado. Ah, Jacir, apareceu o lapizinho aqui em cima desses caras também. A gente sugere também que não sejam alterados esses nomes, também para criar um padrão. Então, avisos, ah, ah, vamos mudar o nome, vamos colocar informes. Não, deixa avisos, não vai alterar em nada o serviço que esse fórum vai me trazer. tá? Então, se eu clicar no lapisinho, ele vai abrir a caixa para eu ter a possibilidade de editar. Estou dando um exemplo para vocês. tá? Então, apresentação da disciplina, breve relato. Vamos colocar um complemento. Tá, apresentação da disciplina. É, eu estou dando um nome bem, bem estranho para vocês verem. tá Se eu clicar o Enter, talvez não apareça para vocês, mas aqui tem uma informação importante aqui em cima. Então, se eu apertar o Enter, ele, ele já mudou de nome aqui. Estão vendo? Vou clicar no lapisinho de novo e vou cometer um erro, apresentação do relatório. Lembra o nome que estava antes, né? apresentação da disciplina breve relato. Puxa, apresentação do relatório. Ah, não, digitei errado. Se eu apertar o ESC, o sistema vai me retomar, vai retornar aquele nome anteriormente que eu dei. Então, errou, você pode vir ali com o botão ativar, Habilitado, clica no lapisinho e, e faz o conserto. Tá? Errou durante, se apertar o ESC, ele vai retornar aquele nome que você tinha dado anteriormente. Então, eu vou aqui e vou tirar aquele breve relato, só para mostrar para vocês que foi um exemplo. Então, tá, tá, enter. Voltou para a apresentação da disciplina. Tá? É, como que eu faço? É importante também. Cada, cada conjunto desse aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, separado entre essas duas linhas bem fininhas aqui em azul, o nome disso aqui a gente chama de timeline. Perfeito? É uma timeline. Esse, esse conjunto aqui e tudo que tiver dentro deste conjunto, então é chamado de timeline. Por isso que a gente recomenda a padronização... E adotar esse nome dos módulos, né? Que eu vou mostrar para vocês o que, que acontece. Então, nessa oficina, nessa sala hipotética, então a gente tem a timeline 1, a timeline 2, timeline 3, timeline 4, 5, 6 e 7. Perfeito? Eu venho aqui embaixo, ó, e vou adicionar uma linha do tempo. Para que, que vai servir isso? Então, eventualmente o professor da disciplina em que vocês serão monitores e monitoras, ele já tem inserido alguns documentos. E vai pedir para vocês é, inserir mais um módulo dentro da disciplina. Então, vocês vêm até o final aqui, adicionar linha do tempo, vai abrir uma caixinha onde vai pedir a confirmação, onde eu consigo daí adicionar, a timeline 8. Lembra que eram sete timelines? Então, seis módulos, mas apresentação da disciplina. Sete timelines. Oi, tem alguém que está com o microfone ligado aí, gente. Está dando um, um eco. É, deixa eu só uh, ver uma coisa aqui. Só um instantinho. Deixa eu desabilitar minha câmera. Aí. Deixa eu desabilitar a câmera de vez aqui, porque acho que ela está habilitada ainda, né? Está. Vamos voltar lá, então. Aqui. Então, aqui. Tem a timeline 8. Vou mudar o nome dessa timeline para... Módulo 7, para manter a sequência. No caso de vocês, pode ser módulo 2, 3, 1, enfim. Né? Mas aqui é só para a gente manter a sequência. Então, módulo 7. Tá? O que, que eu vou ter dentro desse módulo? Esse módulo ele é dividido em dois rótulos. O que são rótulos, Jacinto? Rótulos são as subdivisões do módulo. Também como padrão, resolveu-se, optou-se, é, escolheu-se, dividir o módulo somente em dois rótulos. Sala de estudo, leitura e reflexão. E mãos à obra, hora de praticar. Então, como os próprios nomes já dizem, Todos os materiais que de alguma forma serão utilizados no processo de ensino-aprendizagem, é, é, esses documentos serão inseridos nessa primeira, nesse primeiro rótulo. Tá? E os documentos que é, terão, é, que deverão ter como resposta, ou que servirão para que os alunos possam interagir com a disciplina estarão nessa outra parte aqui de baixo, tá? Então eu vou voltar lá no meu módulo 7, aí ah, antes, um detalhe importante, já vou, já vou aproveitar aqui, e já vou fazer um Ctrl C aqui, ó, nesse, nesse carinha aqui, para manter o padrão, tá? Eu já vou dar um Ctrl C, vou subir mais um pouquinho, tá aqui, vou lá no meu módulo 7, Vou clicar em adicionar uma atividade ou recurso. Como eu falei, o módulo é dividido em rótulos. O, o rótulo é um recurso. Qual é a diferença entre atividade ou recurso? Atividade é tudo aquilo que eu espero uma resposta. Uma prova, um quiz, um fórum, um glossário uma tarefa, um questionário, tá? e os recursos é tudo aquilo, como eu falei, que vão auxiliar o aluno no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu vou criar um rótulo. Clico aqui, o sistema vai me dar uma breve apresentação, clico em adicionar. Então, como eu falei, texto do rótulo, eu vou dar o Ctrl-C, o Ctrl-V, desculpa, que eu peguei lá do módulo 1, Salvar e voltar ao curso. Vou aqui no meu módulo 1 um de novo, que está abertinho. Vou copiar esse cara aqui também. Opa, puxei demais. Vou no meu módulo 7. Adicionar uma atividade ao recurso. Vou adicionar o segundo rótulo, que é a segunda divisão da minha disciplina, onde eu vou inserir os documentos que serão necessários para, a, para o processo. Então, salvar e voltar ao curso. Eu vou desativar a edição para vocês visualizarem como que vai ficar aquele nosso cara lá embaixo, nosso módulo 7, que a gente está trabalhando agora. Tá aqui, os dois rótulos do meu módulo 7. Tá? Então, criem, criem esse padrão. Cada módulo, é, vocês criem esse padrão de dividi-lo em dois rótulos, a sala de estudo e mãos à obra, a hora de praticar. É, por que, que é importante isso? Para os alunos, possam também se organizar. Tá? É, independente dos documentos que vocês venham a inserir em cada um desses rótulos, é importante manter essa divisão entre todos os outros rótulos, tá? Para justamente criar uma padronização para o aluno, tá? Para cada vez mais facilitar o processo de ensino e aprendizagem, tá? Vocês viram que eu desabilitei a edição, mudou a cara, né? Saíram aqueles botões de movimentação, o lapisinho e tal. Então eu vou lá para cima de novo, clico na minha engrenagem, clico ativar a edição de novo. Por quê? Porque agora eu vou precisar rechear, né? Dar uma. Só Deixa eu desabilitar só para fazer uma. Uma alteração. Aqui, tá. É isso aqui mesmo. Então a gente vai dar uma recheada, né? Com conteúdo naqueles dois módulos, naquele, naqueles dois rótulos que a gente criou. Deixa eu voltar. Vamos lá para o módulo 7. Então, aqui eu tenho o módulo 7. Então, como eu falei, dividido em dois rótulos, tá? Aqui do lado, aqui, ó, eu tenho esse botãozinho editar, tá? Onde eu posso editar as configurações, tá? É, como eu falei para manter o padrão, então, vai estar tá relacionado com essa questão de manter o nome, Tá? Eu estou mostrando só para mostrar. Estou apontando isso só para mostrar para vocês as funcionalidades do sistema. Tá? Vou lá na minha engrenagem. Deixa eu voltar aqui, só instante um set. Aqui. aqui. É, como eu falei, para cada. Para cada timeline dessa, a gente tem a possibilidade, é, é, com o botão ativar edição habilitado, nós temos a possibilidade, então, de adicionar uma atividade e recurso em cada módulo, ou o botão de editar. Tá? Eu já vou mostrar para vocês como que, qual que é a diferença desse botão editar aqui. Então, nós vamos rechear aqui esse nosso módulo 7. Nós vamos adicionar uma atividade ao recurso. Então, agora eu quero inserir uma pasta de documentos. Então, lembre, tudo aquilo que é recurso é tudo aquilo que eu vou inserir na minha plataforma, na minha, no meu módulo, no meu rótulo, que não tem interação. Tá? A única interação que vai ter é, é o aluno quando ele acessar essa ferramenta, esse recurso. Seja ele uma pasta seja ele um arquivo ou seja ele um link. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como inserir uma pasta. Então, vou clicar aqui no recurso pasta, clico em adicionar. Obrigatoriamente, eu tenho que dar um nome para essa pasta. Como eu falei para vocês, tem esse símbolo vermelhinho aqui. Tá? Vou dar um nome bem chamativo. Documentos, digitar certo, documentos essenciais só para vocês visualizarem como vai ficar lá, tá? Desço mais um pouquinho, e aqui eu tenho a possibilidade de inserir os arquivos necessários para essa pasta. Como falei, são arquivos hipotéticos, tá? E só posso inserir é, um arquivo por vez. Então, escolhi esse cara, vou voltar lá em adicionar de novo, escolhi esse cara, clico lá em adicionar de novo, e escolhi... Neste carinha aqui. Puxa, errei. Não era para ter colocado esse arquivo. ai ah, como que eu faço? Clico no nome do arquivo que foi inserido errado. Vai abrir uma caixa onde eu tenho o botão excluir. Clico em excluir. O sistema vai perguntar se eu tenho certeza da exclusão. Sim. O arquivo que eu inseri errado nesta pasta foi excluído. Então, eu volto lá e escolho o arquivo certo. Beleza? Vem aqui e vou clicar em salvar e mostrar. Já vou mostrar para vocês a diferença de salvar e voltar ao curso e salvar e mostrar. No caso da pasta, eu vou clicar em salvar e mostrar para vocês, para mostrar para vocês como que funciona. Então, o documento foi salvo tudo numa pasta. Por que Por que isso é importante? Porque, a partir do momento que o aluno fizer o download da pasta, vai mostrar. É, vai, vai, ele vai fazer o download, download desses arquivos num lugar de origem só lá dentro do computador dele. Também para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, daí lá ele dá o nome que ele quiser: Disciplina, Oficina, UFPR Virtual, Módulo Tal. Para também garantir. É, é, que, que ele se organize e que ele receba esses documentos é, que estão nessa pasta e, e que crie esse, esse lugar único, tá? Então, beleza, vou voltar lá no meu módulo 7. Vou desativar a edição para vocês verem como que está ficando o nosso carinho, tá? Para ser bem, bem didático mesmo. Está aqui o nosso módulo 7. E está aqui os documentos essenciais, que são os documentos é, que, que é a pasta que é formada, né, por todos aqueles arquivos que a gente considera é, importante para o andamento da disciplina. É, vou ativar a edição de novo e agora eu vou incluir um arquivo. Ah, poderia ter colocado isso dentro da pasta, já se pode mas pode ser um artigo também, um arquivo em separado, que, sei lá, tenha uma leitura única, faça parte de outro processo do ensino, é né? uma leitura paralela, tá? é uma coisa que o professor deixou você colocar dentro da disciplina. Tá? Então, eu vou lá adicionar uma atividade ou recurso. Então, como o arquivo é um recurso, eu desço lá embaixo, clico em arquivo, também o sistema vai me trazer algumas informações aqui, clico em adicionar, vou dar o um nome, artigo de... Opa, mudou aqui. Vou inserir. Artigo de leitura obrigatória. Isso aqui, vou escolher, vou clicar em qualquer um aqui mesmo, que esteja repetido, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta salvar e voltar ao curso. Ele automaticamente vai me trazer no módulo já, como que está ficando o nosso cara. Estão tá vendo? Ó, artigo de leitura obrigatória. Ah, Jacir, mas surgiu também um site, que eu acho que é, é a gente disse, o professor escolheu, que tem um site muito importante lá de um, de um grupo de pesquisa, enfim, daí né, é, é, é, fica a critério de vocês. Mas como que eu vou inserir um site, Jacir, assim, dentro do, do módulo? De novo, eu vou lá em adicionar uma atividade ou um recurso, então a URL, a URL é, é um recurso, clico, vou em adicionar. Aqui nós temos dois, dois botão, botãozinhos, botõezinhos vermelhos aqui, indicando a obrigatoriedade de preencher o campo. Então, site de visita constante. Visita. Aqui. Estou dando os nomes bem exagerados para vocês visualizarem lá na frente como que vai ficar. Neste outro campo, eu tenho que colocar a URL do site. Aqui vocês tomem muito cuidado. A gente sugere que vocês, na visita do site, é... É, copiem o endereço no Ctrl-C e tragam aqui para cá no Ctrl-V. Ah, né? que... que... oh, tem um áudio ligado aí, gente. Então, voltando. É, aqui, então, vocês trazem para cá, pra, pra, nesse campo, através do Ctrl V. Eu vou, é, eu vou aumentar um pouquinho a minha tela, para vocês verem o que, que eu estou fazendo aqui. Tá? Se eu vier... digitar... tô vendo que eu cometi erros cometi erros propositais, tá? Então, eu desço aqui, então, pensei que digitei. E vou lá para baixo, salvar e mostrar. Automaticamente, ele não vai reconhecer aquela URL, tá? Por isso que é importante é, a gente vir com a URL certa, que nós vamos fazer do jeito que eu vou fazer aqui. Então, nós vamos visitar a página. Vamos dar o ctrl-c. Vem aqui no ctrl-v. Ele já vai me trazer http, dois ponto, .barra, barra, barra final. Vai me trazer o endereço completinho. Vou salvar e mostrar. Ó, apareceu aqui. ó Tá? Já apareceu aqui. Então, eu vou lá no meu módulo. Vou, vou diminuir aqui um pouquinho. Aí, 110 está bom. Vou lá no meu módulo 7. Desço aqui um pouquinho. E está aqui. ó Lembra o nome que. Papel aqui? Ah, tem um áudio ligado aí, por favor. Obrigado. Lembra o nome estranho que eu dei? Site de visita constante. tá? Justamente para vocês visualizarem. Então vou desabilitar aqui para ver como para vocês verem como está ficando o nosso módulo 7. O nosso módulo 7 está tá tomando corpo. Beleza? Estão vendo, né? Vira aqui, né? Sala de estudo e tal. Então o que, que é importante? Vou ativar a edição de novo para mostrar uma ferramenta muito importante para vocês, que é a ferramenta mover. Então, pô, é, documentos essenciais, eu quero que... Tem que ir lá para a sala de estudos. Então, eu vou lá e... Opa, muito cuidado, esse botão de mover é bem sensível. Está tá vendo que ele mudou de lugar? Então, o, o que, que vocês é, visualmente têm que, tem que, tem que entender aqui? O, o módulo... A timeline são as subdivisões da disciplina, beleza? Cada timeline, com exceção da apresentação da disciplina, adota o nome de módulo. Tá? Cada módulo é subdividido em rótulos. Cada rótulo é esse conjuntinho aqui agora. Estão vendo que tem uma linha cinza? Azulzinha aqui e outra aqui. Então, o que tiver entre essas linhas é o meu rótulo. E eu vou abastecendo esses rótulos, adotando o padrão de dividir o módulo em dois rótulos. E aqui eu vou recheando. Ah, esse artigo aqui também tem que ir lá para cima. Com muito cuidado. Tá? Errou, é só refazer. Tá? Eventualmente, se não aparecer para vocês, é, se meio redundante, se não aparecer automaticamente para vocês, dá um F5 que ele já vai atualizar. Tá? Beleza. Agora, lembra que eu falei da questão do botãozinho editar aqui do lado? Então, eu vou voltar para a minha disciplina com o botão de ativar habilitado e vou falar para vocês aqui desse botãozinho editar aqui do lado. Então, tá. Create Criei, a disciplina está criada, já está toda abastecida, todas as informações e tal. Mas o módulo 3, é, eu não quero mostrar para os alunos agora. O professor vai falar assim, poxa, olha, é, o módulo, tem que ocultar o módulo 3. Como que eu vou ocultar o módulo? Porque, é, pensa assim, vocês não podem excluir. Tá? tome muito cuidado quando vocês forem realizar... A exclusão de alguma coisa. A gente não indica. Por isso que tem esse botão ocultar. Estão vendo aqui? Ó? Então eu vou clicar aqui em editar. Vou clicar em ocultar timeline. Automaticamente, mesmo que o botão ativo, é, o botão ativar edição habilitado, vai aparecer aqui para mim. Estão vendo que apareceu aqui uma caixinha aqui? Ó, Oculto para estudantes. Vou mostrar para vocês como que fica. Venho. Ativei, é, fiz todas as configurações necessárias, todas as mudanças necessárias, desativar a edição. Vou descer lá. Olha como que vai aparecer o módulo 3. Mesmo para mim que sou o, o, o professor da disciplina, ou mesmo para vocês que serão os monitores ou monitoras da disciplina. Vocês estão vendo que ele vai ficar com uma corzinha é, é, mais clara aqui, uma, uma cor da fonte mais clara? Significa que esse cara está oculto. Isso também é um sinal para vocês. Então o professor fala assim, ó, ah, módulo 3 tem que ocultar de tal dia a tal dia. Lógico, vocês vão ter um outro critério de organização, agenda e tal. Mas é importante que vocês eh, também gravem essa configuração, eh, porque ele vai ficar nessa cor para vocês. Eu tenho uma possibilidade aqui de mudar o papel e vou colocar aqui como sendo estudante para vocês é, visualizarem como o estudante vai perceber essa nossa disciplina. Então, tem a apresentação da disciplina, módulo 1, módulo 2 e o módulo 3 não vai nem aparecer para ele. Pode fazer isso com o módulo 4, módulo 5. Eu escolhi o módulo 3 justamente para para enfatizar bem que ele não, não vai estar tá visível aqui para os alunos. Tá? Então, vou mudar o papel, retornar ao meu papel normal. Vou ativar a edição, porque eu quero agora mostrar aquele cara, mostrar aquele módulo 3 que eu tinha ocultado. Então, eu venho, ele dá uma, aqui, venho em editar. Mostrar timeline, estão vendo aqui? Então é o oposto, já está já tá ativo. Vou desativar a edição para mostrar para vocês como que vai, vai ficar a nossa cara. Ó, voltou a ter a mesma, o mesmo tom, chamado de tom, né? a mesma cor da fonte, dos outros módulos que já estavam é, ativos anteriormente. Beleza, agora a gente vai voltar aqui nesse cabeçalho. Não sei, tem alguma pergunta relacionada a esse, essa primeira parte? Marina, Rodrigo, Paulo. Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Tá tudo certo, Jaciro. O pessoal foi mandando aqui no chat as perguntas, tá? Ah, beleza. O pessoal do suporte, Paulo e Rodrigo, já foram respondendo. Ah, então estou tudo ok. E não tem ah. nenhuma mãozinha levantada para fazer pergunta. Ah. Me, me avisem, porque eu não consigo ver a mãozinha, tá? Porque eu estou compartilhando. Que preocupa, pode a tela. deixar. Tá pode bom, deixar. Obrigado. Então agora, gente, a gente vai entrar no e-aula e no podcast. O e-aula é, ele vai auxiliar o professor é, na questão das aulas, através de uma ferramenta é, que é oriunda do, do, do governo federal, que a gente chama de é, WebConf. Eu acredito que vocês já, já tenham até participado de alguma coisa, é, é, de alguma uh, aula ou conversa já ministrada por essa plataforma, mas se não a gente vai dar uma passada super rápida por aqui, porque é muito importante que vocês tenham conhecimento é, dessa plataforma. É, só o professor tem, é, vamos dizer assim, autorização, tá, de, a não ser do papel que, que seja atribuído para vocês. Mas o professor, então, vai, vai criar essa sessão, né? Vai, vai montar essa, vai dar essa aula, né? utilizando essa plataforma, então vou desabilitar aqui para não dar eco e aqui a gente tem já a primeira escolha tá? naquela tela anterior funciona como funciona o Teams aqui você quer só ouvir, câmera ligada, câmera desligada, microfone desligado né? eu, já, eu já desabilito já, porque se não habilitar o microfone ele já, já vai reverberar o som aqui então aqui é a primeira definição né? é, da sala um público pequeno até 75 pessoas e grande com mais de 75 pessoas que devido a conferência é, live já fica uma coisa muito maior a gente vai trabalhar com o um grupo pequeno tá então aqui vai ter o bate-papo que vai funcionar como funciona o bate-papo aí do Teams né aqui do Teams então vou é, desabilitar ele por enquanto para mostrar para vocês o nosso a, a nossa plataforma do, do e-aula através da, da, da plataforma do MCONF, que a gente chama. Tá? É, o MCONF, tudo que for é, realizado, toda atividade que for utilizada, é, que foi realizada utilizando essa plataforma, pontualmente o sistema ainda não deixa gravar, mesmo que tenha esse iniciar gravação. Na verdade, ter possibilidade de, de fazer essa gravação, mas ainda essa gravação ela fica meio que perdida. Tá? Por quê? Porque é muita gente usando. Né? É... Questão de espaço, questão de, de, dessa infraestrutura mais densa, né? da, da questão da utilização de dados e tal, de, de espaço mesmo. É, então, não, não é possível a gravação através do MCONF. Uma outra possibilidade, quer dizer, a outra possibilidade que a gente indica é que o professor utilize um software chamado OBS Studio. Vou pedir para os meninos colocarem aí no chat o link. Também é uma coisa muito importante também que eu acho que vocês devem dar uma passada lá, porque eventualmente vocês podem fazer isso em separado, né, e tal. Então, é, é um software gratuito, se executa no computador e tal, e vocês conseguirão, aí sim, gravar tudo que está sendo é, realizado aqui dentro do MCONF, tá? Então, vai precisar de um, de um, de um software externo para que vocês tenham é, o direito a possibilidade, né, não direi, a possibilidade de gravar tudo que estiver sendo dado aqui nesse, nessa, nesse MCOMP, nessa conferência web. Então o professor ele pode é, carregar uma apresentação. O sistema ele vai indicar dois caminhos. Pode indicar, é, pode colocar uma apresentação, um documento do Open Office, do Office na verdade. Tá? ou o arquivo PDF, mas a própria plataforma já indica que para melhor resultado você já coloca o PDF, Porque, às vezes, por exemplo, trabalhar com o PowerPoint é, pode demorar a passagem completa de um, de um slide para o outro e tal, né? então eu vou pegar aqui um, um documento bem levinho, vai puxar né, da onde que tiver que puxar lá do seu C, eu tinha, eu vou, eu vou utilizar, um, vou um bem pequenininho aqui para carregar rapidinho, vou pegar esse cara aqui mesmo, então escolhi, vou clicar em enviar, está convertendo para levar para lá, então seu arquivo, ah, escolhi um enorme, fiz besteira, tá, fiz besteira, escolhi um arquivo bem grande, é, vai carregar o arquivo então tem a possibilidade de dar um zoomzinho aqui né? é, por isso tem que tomar muito cuidado também com o documento que vai utilizar aí, né? é, esse documento é, o professor tem algumas possibilidades é, por exemplo de marcação tá? a partir do momento que Professor, fizer qualquer alteração aqui, o aluno vê automaticamente, tá? Quando vai passar de um slide para o outro, por se tratar do PDF também, o aluno vai ver automaticamente. Então, tem umas opções aqui, ah, da largura do traço e tal. Né? Isso a gente já, já, já passou para eles também. Então, tem algumas eh, funcionalidades em meio do pente, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem a possibilidade de limpar essas anotações também. Então tudo que eu fiz, eu posso vir aqui na latinha de lixo e clicar, ele vai sumir todas as alterações que eu fiz. É uma ferramenta também importante que pode ser útil. É a, ferra é a ferramenta caixa de texto, onde eu posso digitar um texto. Né? Posso digitar um texto, clico fora, vai ficar ali a anotação, né? Vou na latinha de lixo, ele vai, ele vai apagar, vai funcionar meio que uma borracha mesmo do, do Paint, ou do Word, ou Ctrl Z, né? Ele vai desfazer o, qualquer interferência. Tá? Então, beleza. É, então, relembrando, é, para gravar toda atividade feita por pelo e-aula, pelo, é, né, é, pelo conferência web, vai precisar do OBS Studio. Beleza? É, eu venho aqui, vou clicar aqui em encerrar sessão, tá? Sim. Ok, essa sessão terminou. Vou lá e o professor vai clicar em terminar sessão. Beleza. Sessão está encerrada. Tá? Então, o outro, o outra funcionalidade do nosso sistema que também eu acho que vocês terão muito, muito trabalho com relação a isso, por quê? Porque a partir do momento que, que o professor criar esse vídeo da disciplina, de alguma forma esse vídeo vai precisar ficar disponível dentro da plataforma. Como ele está ainda lá no, no software, lá no, no, no OBS Studio, que eu falei anteriormente, vai precisar trazer esse vídeo do OBS Studio para dentro de uma conta do YouTube. E do YouTube vai para onde? Para o podcast. O podcast a gente chama de coleção de mídias. tá? Então eu vou lá no meu botão ativar edição. Clico aqui no podcast. Aqui, como eu falei, né, uma oficina, uma, uma sala de aula, uma disciplina fictícia, onde a gente já tem os vídeos inseridos aí. Mas eu quero inserir um, um, um vídeo. Então, eu venho aqui em ativar edição. Então, dentro do podcast, vai ter o botão de ativar edição. Tá? E, consequentemente, claro, o botão de desativar edição. Desço aqui, então a gente já tem uns cards aqui, né uns vídeos aqui, desço, adicionar um item. Reparem que agora tem um símbolozinho azul aqui com ponto de interrogação. Significa que quer dar o nome, dá, não quer, não dá, a gente indica, a gente sugere que dê o nome. Para quê? para facilitar o processo de aprendizagem de, de, de aprendizagem dos alunos. Então, nós vamos colocar aqui oficina, cidade. É, vou, vou dar um, um nome bem estranho para vocês também visualizarem. Vou lá do YouTube, da enfim, de qualquer, de qualquer. Uh, um vídeo né, que o professor achar interessante, mas tem que ser do YouTube, tá, gente? É, não pode ser de outra, de outra fonte por uma série de fatores. Primeira questão de direitos autorais. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa é um controle que o próprio suporte faz. Deixa eu ir procurando aqui enquanto... É, é um controle que o próprio suporte faz é, da questão do repositório original desse vídeo. Então, sei lá, pegou um vídeo de uma plataforma russa lá, o suporte não vai averiguar, e a responsabilidade vai ser toda de quem inseriu esse vídeo. Então, a gente indica que todo vídeo que vier fazer parte do seu podcast seja oriundo, seja oriundo do YouTube. Por quê? É, direitos autorais e também porque o vídeo que o professor gravou utilizando o OBS Studio, ele vai salvar lá na página dele, no YouTube, lá no perfil dele do YouTube. Tá? Então, eu venho aqui, vou escolher aqui o meu, o meu vídeo da CPAD. Aqui, Pegar um, um, um, um vídeo hipotético qualquer, tá? Opa, deixa eu pegar esse som. Então vem aqui com Ctrl C, tá? Vou lá para o podcast, pá. Vou no Ctrl V aqui, beleza? Não vou digitar, porque como eu expliquei, pode vir um, um caminho errado aí, beleza? Salvar mudanças. Vou clicar em cima aqui, ó, tá vendo? Foi esse cara que a gente inseriu agora, a oficina CPA de 10, 10, 10. Puxa, não era esse vídeo que, eu, que tinha que, que, que incluir. Vem aqui na engrenagem, excluir vídeo. Beleza? É, editar vídeo vai me dar a opção de alterar o nome desse cara, ou colocar uma descrição e tal, né? mas não é isso que eu quero fazer, vou salvar as mudanças aqui, eu poderia ter cancelado, poxa, não era esse vídeo, vou clicar aqui no menu de ações e excluir, ele vai pedir a confirmação, exclui o vídeo, já não está mais aqui, beleza? Tá, repito o passo para incluir, um um incluir o vídeo certo, desculpa, para incluir o vídeo certo, ah, o professor deu uma ideia lá de a gente colocar na ordem esses caras aqui para facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Então, aqui com o botão de ativar a edição do podcast ativo, eu tenho essa cruzinha que, tem, que tinha lá no módulo. Então, eu consigo movimentar esses vídeos para quê? Para manter uma ordem cronológica, sei lá, né? ah, para... Seguir a ementa, a cada módulo vai ter um vídeo, já posso carregar todos os módulos, todos os vídeos aqui, que eu acho que é interessante, por isso que a questão da descrição lá é importante. Né? Deixa eu pegar uma aqui, acho que é esse último aqui. Então, eu vou editar o vídeo, então posso colocar aqui na descrição. Vídeo, ele está pulando o meu vídeo relacionado ao módulo, opa, ao módulo 4. Desço, salvar mudanças. Então, na hora que eu clique, eu vou desativar a edição para vocês verem como que, tá esse, como que vai ficar, tá? Então, ele vai ser esse cara aqui, será... Ele já vai abrir o vídeo, tá? Onde tem a opção aqui que, que os técnicos, né? O Rodrigo e o Paulo chamam de carrossel. É, não preciso fechar. Por exemplo, eu vou fechar aqui só para vocês. Então, tem, a gente tem todos esses vídeos aqui para disciplina. Tá? Independente se está separado por módulo ou não. Vamos supor que tiver, seja um agrupamento de, das mídias, então, que sejam utilizadas para disciplina assistam os vídeos, beleza, então quando eu clico aqui vai abrir uma, uma janela onde eu tenho a possibilidade de não precisar fechar para ir para o próximo então assisto o vídeo, taraná, vem aqui nas setinhas aqui de cima e clico aqui e já vai para o próximo tá? ah, puxa, esse vídeo retomou o um assunto do vídeo passado puxa, não precisa fechar tudo e ir para o vídeo passado então, a ordem, do, do, por isso que é importante manter uma ordem né, da apresentação ali, né? Assisto, tá? Vou lá para o segundo vídeo, beleza. Tá assistindo, vou para o terceiro vídeo. Ah, pô, ah, retomou o assunto do segundo vídeo. Então, por isso que a questão da descrição do vídeo é importante também. Ou vocês podem dar o nome já do, do, dessa mídia, né? Já pela ordem, vídeo 1, um, vídeo 2, vídeo 3 justamente e, e repetindo e reforçando para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos, para ficar bem, é, bem facinho é, esse processo, né? para ficar bem claro, né? bem clarinho esse processo para os alunos. Gente, deixa eu ver, deixa eu ver minha cola aqui do lado. Jacir? Oi. Vou, fazer, vou te interromper enquanto você dá uma olhadinha ah, legal, aí. é. É, tá, o Paulo tá está com a mão levantada. Tá... É que o Paulo tá com a mão levantada. Eu não então... sei se você quer falar. Quer falar, Paulo? É, na verdade, eu só queria pedir para o Jacir é, repassar a questão de incluir novos usuários. É, Pediram um, é, pedir um para ver a questão do, da função, né? É, como o professor pode inserir o. o, o Estudante, como é que ele. Se ele consegue colocar estudante, se ele consegue colocar monitor, tutor, editor. Bora, bora lá. Tá bom? Boa, Paulinho. Boa, meu querido. Vamos lá. Valeu. Então tá, gente. Então nós vamos aqui na, vamos voltar aqui na oficina. Deixa eu minimizar esse cara. Vou, vou desativar a edição. Pra ficar bem, bem claro pra vocês. Então. Então, nós estamos, a, a gente precisa retomar a questão dos participantes. Então, os participantes são todos aqueles que estão atrelados aqui. Não está o aluno aqui. Primeiro, a gente vai trabalhar, então, da inclusão do aluno. Tem duas possibilidades tá? para a inclusão do aluno. Então, é, o, então, vamos supor, o aluno é, vocês serão o, o contato com os alunos e com as alunas dessa disciplina ah, não estou lá, vai mandar um e-mail para o professor, o professor vai falar assim, ah, resolve aí que o fulano, a fulano não estão tá na disciplina, o que, que vocês vão fazer? Tem duas possibilidades, inscrever os manualmente, tá, é, onde vocês serão responsáveis por essa inclusão, ou até mesmo o professor, tá, e aqui eu retomo a questão do e-mail. Por que, que o e-mail é importante? Porque será através do e-mail que vocês vão descobrir esse, esse aluno que não está na disciplina. Porque se for, por exemplo, Jacir, é facinho. Ó. Dos usuários cadastrados dentro... Uh, uh, do, do, desse momento aqui da UFPR a gente tem dois só e, e, e não sou eu porque o meu usuário é diferente mas se eu colocar João o próprio sistema vai me dar aqui, ó, muitos usuários mais de 100 para exibir então o que, que vocês vão fazer? vão, primeira coisa, buscar o e-mail desse cara o que, que vocês podem fazer? daí eu estou dando uma dica para vocês não estou inscrito na disciplina. Você acessa a plataforma com este e-mail? Ou com qual e-mail você acessa a plataforma? Ah, eu acesso a plataforma com tal e-mail. Vocês vêm aqui e vão é, é, é, digitar ou colar né, o que vocês quiserem fazer. Então, eu vou aqui colocar um, um, um e-mail fictício também que a gente tem aqui, tá? Então vocês vão digitar o endereço do e-mail completo da pessoa aqui, beleza? Já vai aparecer aqui, ó. No caso de vocês, vai ter uma outra cara. Aqui vai estar um outro papel, tá? Papel estudante. Mas o e-mail vai ser aquele cadastrado, tá? Se a pessoa falar, assim, ah, não lembro que e-mail que eu coloquei. Aí você vai falar para ele, então, acessa. É, vai ter que pedir, às vezes vai até tem que pedir um, um chamado para o usuário, é, um chamado no suporte, é, para que seja resetado esse acesso, para que seja criado daí. Todo aquele primeiro passo lá, CPF, data de aniversário. Aí o cara vai, troca a senha, beleza. Não é? Mas por isso que o e-mail é importante, o e-mail cadastrado é importante, porque vai ser através do e-mail que vocês vão achar esse aluno que não está matriculado ou essa aluna que não está matriculado matriculado, tá? Então vai ser vai ser através desse jeito que vocês vão fazer eh, vocês mesmos ou os professores a inscrição dos alunos. Eu não vou escrever porque o Rodrigo já está nessa sala. Vocês vão colocar aqui inscrever usuários, tá? Nesta mesma tela nessa mesma tela e eh, isso também é eh, Dependendo do papel que vocês vão ter, é, vocês conseguem atribuir os papéis. Então, lembrem disso. Eu, eu já volto aqui, mas eu vou ter que cancelar para a tela ficar mais visível para vocês. O que são os papéis? Os papéis são as funções que cada usuário tem dentro da plataforma. Aí eu já respondo a segunda parte lá que o Paulo é, levantou. Então... É, a, a sala é constituída de sujeitos e cada um desses sujeitos tem o seu papel. Na maioria das salas, o papel é, é, esses papéis estarão divididos em estudante, a sua maioria, tutor-editor, que possivelmente seja o papel que será atribuído a vocês, que o tutor-editor tem a possibilidade de de fazer essas alterações, essas configurações que eu mostrei para vocês é, anteriormente. E o professor, propriamente dito, que, que também tem as mesmas funcionalidades do tutor editor mas tem uma capacidade maior a questão de, de algumas alterações, algumas visualizações. É, pode ter mais de um professor na disciplina? Pode. Desde que o professor naquela esteja atrelado, é, é, é, primeiramente, é, faça a inclusão desse outro professor, atribuindo o papel. Porque a partir do momento que eu vou é, é, escrever um usuário, eu já vou dar o papel para ele. Por isso que eu vou voltar aqui agora. Então, eu vou escrever o usuário. Vou voltar lá com o meu exemplo. Ele vai puxar ali já. E aqui, gente, ó, eu já consigo... Atribuir o papel. Beleza? Aqui, aqui é uma possibilidade de atribuir o papel. Então, o Rodrigo vai ficar como estudante. Então, o, o fulano, a pessoa que não está inscrita, vai ser o estudante. Clico em estudante, escrever usuários. Beleza? Vou dar o cancelar aqui para não. Mas no caso de vocês, vocês vão colocar escrever usuários. Ainda com relação à atribuição de papéis com o botão de ativar a edição habilitado, eu consigo aqui mudar. Então, eu quero que o, prof, que o professor UFPR o também tenha o papel de tutor e editor, também tem o papel de monitor. Então, dos papéis que a gente tem disponível, moderador, tutor e monitor, só muda, só muda a nomenclatura. Tá? Eles não têm nenhuma capacidade de intervenção, só mais de acompanhamento. Tá? Eles, eles conseguem ter acesso a algumas coisas, mas eles não têm, é, é, é, a, não têm liberdade que o tutor, o editor e o professor é, é, tem dentro da disciplina. Então, é mais uma coisa mais visual. Tá? Então, eu vou, eu vou descadastrar aqui, eu vou manter, para a gente manter aqui essa, essa, esse nosso padrão, tá? E, e consigo daí criar esses papéis. Voltando, outra possibilidade de é, inscrição de usuários, é vindo aqui na nossa engrenagem, dentro da aba participantes, não confundam, tá? Agora, é dentro da aula participante eu venho aqui na minha engrenagem e tem aqui ó, autoinscrição estudante. Aqui está é, relacionado é, com dois aspectos que eu acho que são muito importantes. Muito cuidado, tá? Por quê? Porque. Para você dar eh, essa liberdade para o aluno se inscrever na disciplina, isso também a gente já falou para o professor, qualquer aluno que tenha a senha da disciplina, ou melhor, qualquer pessoa que tenha a senha da disciplina, poderá se inscrever na disciplina. Isso é ruim? Depende. Ah, pontualmente, neste momento... A gente acredita que vai gerar é, uma questão que, é, que eu possa resumir uh, em retrabalho, de vocês terem que conferir quem são os alunos. Por quê? O aluno se matricula lá no sistema. Independente, tá, gente, do, do, dessa conjuntura atual que a gente está vivendo, tá? Mas é só para vocês entenderem. O aluno se matriculou no sistema o sistema vai informar a plataforma UFPR virtual através lá de um mecanismo deles lá. Entendeu? Vai passar tudo que, foi, tudo que vocês fizeram enquanto alunos, por exemplo. Digitou lá no siga, ah, que matricular e tal. Beleza. Essa informação vai para o suporte do UFPR virtual que vai trazer aqui para dentro. Então, isso não, não dependeu de ninguém. A não ser do aluno e do, do próprio sistema em si e desse, desse transporte, então, que veio, foi do SIGA para a plataforma para ser visível, tá? não dependeu de ninguém. Agora, quando eu uso o recurso da autoinscrição, eu estou dando a liberdade para aquele ou aquela que tem essa senha se inscrever na minha disciplina. Isso é ruim? Não, não, não dá para julgar, mas tem que tomar muito cuidado, porque todos aqueles que estiverem essa senha terão a liberdade de se inscrever na disciplina. Então, às vezes, como esse sistema, então, como essa ligação que eu falei anteriormente, SIGA, né, matrícula, suporte, plataforma, UFPR virtual, funciona bem, Talvez é, é, e, e, e funciona bem, mas pode ter algum erro? Um erro pode, pode, pode acontecer. Um erro relacionado à questão do e-mail, preencher um dado errado, não recu... pode acontecer. Mas eu sugiro que vocês inscrevam os alunos manualmente, daquela maneira que eu falei anteriormente para vocês. Se não quiserem, nós temos a possibilidade da autoinscrição. Então, a autoinscrição, eu vou habilitar aqui o, um olhinho, aqui, ó, que aqui é, está a senha para a auto-inscrição que será realizada pelo aluno para a disciplina, no nosso caso aqui, ofici para, para a disciplina, desculpa, que no, no nosso caso chama oficina UFPR virtual 1. Então, o professor vai passar esse código aqui para o sujeito, lá para o aluno que não está, e ele vai ter que procurar lá a disciplina e fazer a autoinscrição. É bem, é bem discricionário, tá? É uma possibilidade. É, eu, daí eu, Jacir, acredito que não são muitos alunos, pode ser que sejam muitos alunos, dependendo da disciplina, tá? Mas eu sugiro, até para controle de vocês mesmo, vocês terem acesso. Porque tudo que vier pelo sistema e por vocês, é, é essa informação, ou essas duas informações, entendo, né? esses dois blocos. Então, tudo que vier pelo sistema, todos os alunos inseridos pelo sistema e todos os alunos inseridos por vocês, serão os alunos que objetivamente tem direito àquela disciplina beleza? Uh, por uma série de fatores a gente não vai julgar aqui só que os alunos que vocês vão enviar a senha, se essa senha é, é, sei lá, passou para outro, enfim vai ter acesso à disciplina e daí vai ocasionar o que? em exclusão do sujeito tá? então aqui, ó. Então, aqui vai ter que vai vai ser criada essa senha Vai passar essa senha para o aluno, o aluno através dessa mesma ferramenta, que daí ele vai utilizar aqui. Eu vou, eu vou cancelar aqui, tá? Só para vocês visualizarem. Cancelar. Então, aqui vai aparecer os alunos de inscritos, tá? É, vou voltar aqui na, na disciplina, vou voltar aqui em participantes. Vou aqui. Daí aqui, auto-inscrição do aluno. O aluno vai utilizar esse campo para inserir a, a, aquela senha que estava que, que salva lá na disciplina. Tá? É ruim? Não. Mas vocês vão ter que ter um controle daí. Porque tudo aquilo que não foi feito por vocês foi feito pelo sistema ou através do método da auto-inscrição. Tá? É... Deixa eu ver, acho que faltou alguma coisinha, eu já vou retomar. Ah, tá, lembrei. Vou em participantes de novo. Detectamos, eu e o professor, ou eu e a, ou, ou eu e a professora, detectamos que o Jacir não tem que estar tá aqui nessa disciplina. Poxa, quem é o Jacir aqui nessa disciplina? Poxa, Jacir não é aluno do curso, não conheço. Pô, quem que é? Né? Descobriu-se. tem Jacir não tem... Que, não tem não tem que estar aqui nessa disciplina. Por qualquer motivo, tá, gente? Então, eu venho aqui, ó, na, na engrenagenzinha. Desculpa. Eu venho aqui no lixinho e posso cancelar a inscrição do Jacir. Tá? Vai estar tá suspenso até ver o que, que aconteceu. Tá? Por quê? Porque o sistema vai me dar aqui a informação de qual foi o método que o Jacir foi inscrito na minha disciplina, ou na, na disciplina que vocês estiverem trabalhando. tá? Nesse caso aqui, inscrições manuais, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado. Não vou dar o lixinho aqui no Jacir, porque ele ele merece estar aqui nessa nessa disciplina, então não vou cancelar a inscrição dele. tá? Mas deixa eu ver qual que eu posso... Qual que eu posso excluir aqui? Rodrigo, qual que eu posso excluir? Só para mostrar para eles e para elas aqui. Pode me excluir se quiser. É? Ah, então beleza. Ah, vou excluir aqui o Rodrigo. Ó, cancelei a inscrição do Rodrigo. Daí o sistema vai pedir para confirmar, né? Cancelar a inscrição. Ó, ele, o Rodrigo já, já não faz mais parte aqui. Não é que foi muito rápido, mas ele estava aqui, né? O Rodrigo não faz mais parte dessa dessa oficina lógico sim, sim. oi desculpe interromper Você não quer me adicionar como tutor que já já a gente já viu um, um tópico que ficou um pouco de dúvida ah, aí com o pessoal ah, tá. como fazer a, a adição do usuário né daí você pode me excluir na sequência também não tem problema Ah, você merece ficar aqui então vou aqui colocar aqui por, por isso que eu falei lembra que eu falei lá atrás gente cuidado com a exclusão também serve nesse caso tá também, também serve também serve nesse nessa questão aqui então eu vou lá em participantes e vou incluir o Rodrigo de novo escrever usuários Cadê você Rodrigo tá aqui já então vou, já vou dar o papel para ele de tutor professor um, o que é que só um você detalhe. Quer? Ah. É, não, não sei se só foi comigo mas a tua tela deu uma travada agora tem como você re retomar a operação? Vou repetir. Isso. O, o quadrado está vermelho aqui, mas às vezes acontece, né? Então tá, gente. Então retomando aqui. Então eu vou, vou escrever o Rodrigo como solicitado. né? Então vem aqui, escrever usuários. Vou buscar lá o Rodrigo. E vou dar o papel. Pode ser tutor/editor Rodrigo. Ou você prefere só tutor? Pode ser. Pode ser tutor/editor. Ah, capaz. <risos> então a gente vai dar o papel de tutor/editor que possivelmente, não, eu acredito que seja o papel que será atribuído a vocês também. Então, ó, escrever usuários. Vamos voltar aqui nos nossos participantes. tá aqui. Ó e já, já atribuiu o papel de tutor/editor para ele já. Tá? então cuidado com o lixinho tá gente cuidado com o lixinho para vocês é, não cancelarem que não deve pra, é, é tudo, como eu falei o mudo, ele é customizável errou corrige beleza? o que não pode é excluir porque se, se excluir e excluir o errado você vai ter retrabalho e retrabalho é tempo Tá? Então, cuidado com o excluir, só que a gente toma muito cuidado. É... Rodrigo, então eu passo para você, porque a emenda foi cumprida. Acredito que pô, passamos um pouquinho do tempo, mas, mas foi cumprida. E agora fica aí para qualquer questão aí do, né? do, do, do, do, do, do, dos participantes e das participantes. Eu vou descompartilhar a minha tela. Aí, aí é contigo agora, meu irmão. Não, perfeito. Eu já estou abrindo aqui também. Só um pouquinho. Alguns tópicos que ficaram um pouco... O é... pessoal teve um pouquinho de dúvida, foi justamente essa, essa questão de cadastrar o aluno, né? É, quem, quem que vai inserir um tutor... Neste caso, eu já estou compartilhando aqui a, a oficina. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão vendo a minha tela? Sim. Perfeito. É, eu estou no Linux, então vocês não estão vendo o meu mouse, ok? Mas eu vou dar ênfase aqui à, à, disponibil à, à, à mudança, tá? Vocês vão ver eu, eu mexendo na tela. É, quem que pode inserir um tutor, quem pode inserir um, um monitor? O professor pode fazer isso daí, né? Do mesmo pr princípio que o Jacir mostrou para gente, como que se insere um aluno, então a gente vem aqui em participantes, né? Inscrever usuários, ele pode inserir um tutor, pode inserir um monitor, pode inserir qualquer papel abaixo do professor, inclusive outro professor, se for o caso, Tá? Então, nós temos algumas disciplinas que tem dois professores ministrando. Então, um professor fica responsável e pode adicionar o outro professor também. Então, há essa possibilidade. É, outro problema que a gente encontra com frequência dentro da, das disciplinas é sala de aula oculta, tá? A sala virtual está oculta. Quando que isso daí acontece? Quando a gente cria a sala de aula virtual, então a gente cria ela oculta para que os alunos não se inscrevam, para que não, não tenha é, esses problemas do professor ter que ir lá e retirar o aluno depois, posteriormente, porque ele acha que fez a inscrição e fazendo a inscrição ele acha que vai ser aceito na, na disciplina nesse período especial, né? É, não é bem assim, a gente sabe disso. Então, tem, tem esse, esse caso. Então, pra, pra, para que o professor possa exibir a disciplina, ela fica visível para os tutores também, tá? Só alunos que não veem a disciplina. Então, eles vêm aqui, ó, menu de ação, no editar configuração, o tutor e editor tem acesso a essa, essa etapa aqui também. Tá? Visibilidade do curso. Aqui está como mostrar, ela é criada como ocultar. Então, quando estiver como ocultar, os alunos não têm acesso à, à disciplina. Tá? Eles podem estar matriculados, eles podem estar dentro da disciplina, mas eles não conseguem ingressar, né? não conseguem acessar o material. Tá? Isso, isso a gente está tendo muito chamado inclusive de alunos que não estão verificando a disciplina, inclusive antes do período de matrícula e de processamento da disciplina. Tá? Então, ela pode estar oculta, né? ela é criada oculta, e tem que vir aqui e deixar como mostrar para ele ficar visível para os alunos. Tá? É, então, com relação ao, ao cadastrar alunos, de Deu mais uma reforçada, né? Quem pode inserir o tutor, o professor pode inserir. Se o professor tiver dificuldade, ele pode entrar em contato conosco, tá? Por e-mail, por, por chat, pelo, pelo que for, a gente está à disposição de vocês também. É, deixa eu só cancelar aqui. É, outro fato interessante que a gente tem... É, Algum, algumas mensagens que a gente recebe é, são, são inconclusivas, então, não encaminham todas as informações necessárias. É, não passam qual que é o link da sala, qual que é a, a disciplina, qual é o professor responsável. Então, isso, isso gera bastante retrabalho. Então, se por acaso forem acessar o suporte, prestem é, atenção com relação à, à qualidade das informações. Né? É, se a gente precisa pedir para vocês de novo, ou qualquer outra informação nesse sentido, vai gerar retrabalho, a gente vai ter que ir verificar, vai ter que ter uma resposta, muitas vezes vão ter que cadastrar outro chamado, então em algumas situações é importante, passe a maior quantidade de informações possíveis, que o que a gente não utilizar não, não vai atrapalhar, ok? Isso, isso é muito importante para a gente poder é, dar prosseguimento nos, nos chamados. <coughs> Nós tivemos alguns questionamentos também com relação a provas, né, e com relação a questionários, e também com relação à presença na, nas aulas síncronas. É, tem que cuidar tomar cuidado especial com relação à presença, tá? Tem que verificar a resolução, até foi postado ali na, no, no chat, resolução, o que, que trata direito com, com relação à presença. É, os professores estão realizando atividades semanais que contam como presença, então, todo dia da semana terá uma atividade, um sim, não, um questionário, um, um, algo mais simples, mas que vai contar uma presença, tá? É, com relação aos questionários, e, e só, só me é, expandindo um pouquinho, é, questionários e tarefas, né? Nós temos aqui, quando a gente adiciona uma atividade, um recurso, nós temos as atividades na parte superior, que podem ser, validadas, né? podem gerar uma nota, nós temos recursos que não geram nota. Então, das atividades que geram nota, a gente pode ter um bate-papo, por exemplo, um fórum, nós podemos ter algumas atividades de jogos, né? é o fórum que a gente já comentou, os jogos, nós temos a lição, nós temos o questionário e nós temos a tarefa. Tá? Questionário e tarefa são dois itens que requerem um pouquinho mais de atenção, o questionário é, são perguntas e respostas, né? Então, ele pode ter um tempo limite, você pode ter um número de tentativas, e a tarefa é um trabalho escolar, digamos assim. Tá? Então, o professor vai dar uma tarefa para vocês, vocês vão realizar e vão encaminhar um, um, um arquivo para ele, na própria ferramenta, e ela vai, vai possibilitar a correção do, do, do que o aluno enviou. Tá? Nós não vamos entrar nesse escopo, tá? é algo para se ver em outras oficinas, mas... Para vocês ficarem sabendo que há essa opção, tá? Então, questão de tarefa, questão de questionário. Nós temos essa, essas definições e elas podem ou não valer nota dentro da, da disciplina. Ok? Se tiverem perguntas, por favor, estamos à disposição. Paulo, tem alguma colocação? Professor Celso? Marina, Jacir? Acredito que não, Rodrigo. Acredito que está tudo certo. Não, não tivemos mais perguntas aqui, ninguém mais com a mão levantada. Alguém quer aproveitar? Fazer mais alguma, alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Rodrigo, eu não sei se foi passado como fazer a é, abrir chamado é, para ah, o suporte. No suporte, perfeito, vamos lá. Então, aqui, ó, dentro da, da página inicial da UFR virtual. Deixa eu pegar aqui, página inicial do site. Dentro da página inicial do UFPR virtual, nós temos aqui alguns atalhos, né? Nós temos os tutoriais, ambientação, acessibilidade, UFPR aberta, suporte ao usuário e atividades formativas. É, abrindo um parênteses, nós temos o tutorial que o Jacir já, já comentou. Então, aqui dentro tem alguns vídeos de como fazer a, a, as tarefas, como fazer... É, questionários, assim, ele está sendo implementado, então, a, aos poucos nós estamos adicionando, tá? O FPR é aberto, tem nós temos o curso do H5P lá dentro, se vocês tiverem interesse, é um curso bem interessante, que foi produzido pelo professor Celso também, é uma outra visão da, da utilização de vídeos, por exemplo, e recurso multimídia na sala de aula. E aqui, com relação ao suporte, então, acessei a sala de suporte, para que eu possa acessar o, os ambientes aqui de suporte, eu preciso estar matriculado na sala. Então, ele vai ter a opção de você realizar a auto-inscrição nessa sala. Assim como já se mostrou por trás, como funciona aquilo ali, que você coloca a senha, que você coloca uma chave, isso aqui já está disponibilizado e funcionando dessa forma, tá? Então, dentro do suporte, nós temos a assessoria pedagógica online para os professores, a assessoria para materiais digitais da Bibitech, também para os professores, né? É, não sei se vocês vão ter acesso, acredito que sim. E aqui nosso nosso foco que é atendimento FPR virtual. Então aqui dentro nós temos vários tópicos, vários chamados para para realizar. Então cada cada atividade nós temos um direcionamento e um, um período para execução, tá? Então por exemplo aqui eu vou informar um erro. É, deixa eu ver aqui. Quero informar um erro, sugestão ou um elogio. Né? Opinião, opinião, sugestão um elogio. Então, a gente clica no chamado, a gente tem lá o número de chamados e vou inserir um novo chamado. A partir daqui, eu vou respondendo as perguntas, conforme o caso, eu posso arrastar um, um arquivo para deixar mais claro o, o que está acontecendo e eu salvo o chamado. Importante, eu vou cadastrar aqui alguma coisa, depois a gente exclui importante é enviar o chamado para o suporte depois de salvar. Se vocês não enviarem o chamado, nós não vamos receber ele, tá? Ele vai ficar como inconclusivo lá, vai ficar pendente. Então, tem que ser enviado o chamado para o suporte. Tá? É, dentro desse, desse quesito, vocês têm né, todos os, os caminhos. Deixa eu voltar aqui. Todos os caminhos, informar um erro, cadastrar usuários, por exemplo, é, na, na disciplina por algum problema no, na integração do sistema, não foram cadastrados usuários, tá? isso pode acontecer, é, então a gente pede, por exemplo, que entre em contato conosco e passe a lista de presentes que a gente vai proceder ao cadastro do, do, dos usuários, ou se for o caso é, dos alunos na turma, né? ou se for o caso, por exemplo, o próprio professor pode fazer, ou vocês podem fazer também. É, se por acaso um aluno também não tiver acesso ao FPR virtual, ele estiver devidamente matriculado, preciso cadastrar um usuário, né? então, para cada situação, nós temos os chamados. É, abrindo um outro parênteses, se vocês, se o professor precisar, por exemplo, podemos duplicar o conteúdo. Então, vamos supor que a mesma disciplina esteja, esteja no, período, no primeiro ciclo, no segundo e no terceiro. Ela já fez a, a administração no primeiro ciclo, podemos duplicar esse conteúdo para o segundo e para o terceiro. Tá? Então, pode ser realizado esses, esses procedimentos também, a fim de, de ter menos trabalho dentro da, da UFPR virtual. Principalmente quando é muita coisa. Certo, Paulo? Era isso tudo aí? O pessoal está com dúvida na questão da a chamada. Da os... chamada. Tá. Então, nós vamos abrir aqui uma chamada. Vou informar um erro. Okay? Não, desculpa, desculpa. É, na chamada para presença, né? Desculpa. Ah, para presença. Isso. Tá, nesse, nesse caso, é a conclusão da tarefa, normalmente, que os, os professores fazem, que que vale a presença. tá Então, é, são criadas tarefas, né ou mesmo qualquer forma de, de, de atividade, e a conclusão dessa atividade que gera a presença. Tá, a entrega desse trabalho, entrega disso daí, que, que ocasionar a presença. Quem, quem estava com dúvida, se quiser abrir o microfone e realizar a pergunta, eu acho que fica mais interessante. Para vocês verificarem, por exemplo, a disponibilidade do, do, da entrega do, do, da atividade eu abri aqui o livro de notas tá dentro do livro de notas nós temos quem entregou a tarefa ou não dentro da tarefa nós temos também a data limite para entrega, então é possível configurar dentro da tarefa já você está lá, um prazo por exemplo semanal para que seja realizada a entrega da, da, da tarefa neste caso vocês podem considerar como a chamada, tá? Pode valer nota ou pode não valer também, depende das, das características do, do professor. Então, aqui, ó, esse aqui é um, um, um livro de notas, né? Nós temos aqui o, o pessoal que está registrado e quem entregou e como nós avaliamos a tarefa. Ok? Então, neste caso, apenas o aluno teste teria presença nessa tarefa, nessa semana. Dentro da, da tarefa, dentro da tarefa, nós temos as datas limites. Então, nós temos algumas configurações mais avançadas que permitem que a gente libere essa tarefa apenas entre tal e tal período. Tá? Então, isso daí possibilita que a tarefa seja disponibilizada apenas na semana 2, na semana 3, na semana 4 da disciplina. Perfeito, pessoal. Mais alguém tem alguma questão, algum questionamento? Acho que era isso, Marina. Não, eu acho que tá ok. Eu acho que tá ok, Rodrigo. É. Só se o professor Leonir estiver por aí, o pessoal está com dúvida no chat em relação à questão do formulário de presença, né? Daí você acho que o professor Leonir pode conversar com eles, ou se o professor Leonir quiser falar, aqui também não tem problema. Tá bom? Perfeito, professor, professor Eu acredito que, então, é isso, né? Não temos mais nenhuma pergunta. Meninos, Marina. ok? Oi? Marina, é a Amanda. É, eu fiz a inscrição hoje, teria algum problema ou só preencher o formulário final? Como assim? Não entendi, perdão. Só, só reenche... preenchendo... Só, só preenchendo o formulário aqui, tá ok, tá, Amanda? Ah, tá bom. Obrigada, Lani. Ah, resolvido já, então. <risos> Mais alguém? Não, então acho que tá ok, né? A gente vai... Enfim, né? Depois a gente disponibiliza a gravação para a hora que vocês precisarem, né? Que com certeza na prática a gente surgem outras dúvidas, é, então é isso, agradeço a todos vocês pela participação, né, por trazerem as dúvidas e tudo mais, é, e continuem contando conosco, lógico, né, às vezes no decorrer, tá, contem conosco da Cipead é, agradeço os meninos, né, o Jaciro, o Paulo, o Rodrigo, o professor Celso, é, e o professor Leonir também. Joia, acho que tudo ok. Professor Leonir, quer, quer fazer mais alguma, alguma, algum comentário de fechamento? Ok, é. somente agradecer o pessoal da CPEAD, né, novamente pelo, é, pelo apoio e desejar um bom trabalho para os monitores né, nessa, uh, nesse caminho que tem pela frente. Tá? Obrigado, gente. Isso mesmo, bom trabalho a todos e boa semana a todos. Obrigada, pessoal.